Isso é o que eu queria. Mas. Olha como é que vai ficar difícil. O cara era maior que eu. Escute só. Eu fiquei muito chateado, eu fiquei muito nervoso. Tive que parar o meu carro longe. Mas eu não xinguei. Queria, queria. Começar pela mãe até bisavó. Eu quero que você entenda que você é gente, mas você tem que ter filtro, você é gente que tem filtro. Tem hora que tem vontade de matar a sua mas tem, tem, tem, tem. Às vezes mais de uma vez durante o dia. Vai dar, dependendo do comportamento dele. Mas o importante é que a senhora não vira um homicida, só no campo das ideias. Mas eu já pequei, porque a Bíblia diz, pois é, querido, então se arrepende. Mas sabe que amanhã vai ter que arrepender de novo. Porque vai ter vontade de fazer.